Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do gordinho que quase quebrou o celular. E dessa vez, galera, eu tô aqui pra apresentar mais um sneak peek pra você. E dessa vez, como eu havia avisado ontem Galera, temos novidades, temos muitas novidades E eu vou mostrar uma delas pra vocês hoje Na verdade, duas Então, você que já tá mais ou menos esperto Vamos ver quais as novidades de hoje E a primeira novidade é exatamente isso que você está vendo na sua tela Teremos mais uma carta épica Que é o lançador Confira comigo aqui no celular O lançador que vai ser, como é uma carta épica Vai chegar até o nível 8, vai custar R$6 de elixir E olha a quantidade de vida desse bicho, mano Olha a quantidade de vida E ele vai ser um esquema muito louco que ele vai ser meio tanque, meio porradeiro, velho Ele tem um dano em área muito forte Suficiente pra matar, por exemplo, Goblins Vocês vão ver no replay daqui a pouco E ele tem muita vida Vamos comparar com um gigante pra vocês terem uma noção Um gigante de nível 7 tem mil de vida a mais Do que o lançador de nível 8, mano se liga, é muita vida, 2.500 de vida é muita coisa, ele resiste a muita pancada, velho. Por 6 de Elixir, você pode combar ele com um gigante e fazer igual o Bruno Playhard que tava batalhando comigo fez aí e me arrebentou, mano. Eu não sabia como combater, era muita carta forte ao mesmo tempo e eu simplesmente vacilei. Mas vamos dar uma olhada na outra carta muito épica que teremos também novidade, que é o Espírito de Gelo. <risos> o Espírito de Gelo vai custar um elixir. ele tem 278 de vida no nível máximo, ele é uma carta comum então ele vai até nível 13, ele tem um dano em área de 154, mas o mais legal é que quando ele atinge seus oponentes os oponentes ficam congelados, semelhante ao efeito do mago de gelo mano já falei demais, vamos dar uma olhadinha no replay pra vocês terem uma noção, na nova arena, se você não viu o sneak peek de ontem, essa é a nova arena, mas clica aqui nos cards do youtube, que você vai dar uma olhada também, que tem um vídeo de ontem apresentando a nova arena, e se liga, o Bruno Playhard já começou ali do lado, dire... lado esquerdo, jogando um lançador de nível 4, a gente está batalhando aqui dentro de um clã, então todas as tropas estão no nível, no nível de torneio, então vocês estão vendo aí, ele combou o gigante com o lançador, e se liga na vida do lançador, se liga quão forte ele é, e como ele mata as tropas mais fracas, as tropas pequenas com uma pancada, e o pior, o dano é em área, velho. então ele mata várias tropas com uma porrada só ele é uma carta que vai ser muito difícil de, de você combater, e cara eu não consegui, se liga, ele praticamente levou sozinho a minha torre, mano Praticamente não levou a torre. E o Espírito de Gelo é uma carta que você vai poder utilizar em diversas situações. Se você não tem o um Mago de Gelo, ele é uma opção para você congelar os seus oponentes. Todas essas duas cartas vão estar disponíveis a partir de 2.300 troféus. Então se você tem 2.300, você pode já começar a receber essas cartas. O Lançador é uma carta épica e o Espírito de Gelo é uma carta comum. Então vocês vão poder, a partir de 2300 troféus, quando você atingir a arena, eh, essa nova arena 8, que é o Pico Congelado, você vai poder desbloquear o seu lançador e você vai poder desbloquear o seu espírito de gelo. Mas ainda tem mais novidades, eu volto com vocês amanhã. Eu espero que vocês tenham curtido essas novidades. Mano, o lançador é a carta mais OP que eu já vi, meu irmão! <risos> Vez, eles possam ainda receber algumas modificações, lembrando, eu tô usando o aplicativo de desenvolvedor, então isso daqui não é nada da minha conta, é só uma brincadeira que a gente faz pra trazer a novidade na íntegra pra vocês, ok? Espero que vocês tenham curtido, se você curtiu não esquece de deixar o seu gostei, porque eu não vou fazer se inscreve no canal. Mano, cara, quase que eu me esqueço, confere se você ainda é inscrito no canal, se você ainda não for, se inscreve, porque, mano, o YouTube simplesmente tirou mais de 10 mil inscritos do meu canal, sem, sem perguntar, simplesmente tirou, e muitas Pessoas que eram inscritas acabaram perdendo a inscrição, mesmo que de fato elas não tenham ido lá e se desinscrevido, né? Então, o YouTube que se desinscreveu as pessoas do meu canal, eu não sei porquê, então dá uma conferida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Falou um grande abraço do Gordinho tiver te, hoje... oh! te vejo amanhã e até a próxima! Oh!